eu sei que nunca põe a cota, mas você é bom. Pena que eu ganho, tinha tudo pra ser uma grande revelação, menos o tamanho. A sagacidade, você também tinha, só faltou a habilidade. Cê tá ligado que eu vou te explicar. Com o família do Pix, o seu estourado que cê queria gritar.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 ah, esse esse é o desfecho. Você não gosta de um malta, mas o, não tá ah, é o mais ah, é o não dá pra peixe. Ah, esse é mais É sem caô. Só joguei uma vara e um peixe pequeno peixe não, tá não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal. Rimas Slow HD, rapaziada. Tamo junto, é nós, Então bora lá continuar assistindo o vídeo. Chuva cai na terra, Você sabe como é que é.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 Falou Mandela é ouvi a favela por isso que agora somente eu alugo. Eu represento tanto o Mandela que faça a quebrada virar Joanesburgo. Oh. Que que é o seu fim E nem se você fosse Jabulani E você ia ter efeito contra mim Calma, mano é quatro Você puxou quatro Eu respondo quatro Mas eu penso por oito Mas não é fato Acho que o seu raciocínio tá foito Dizem que a chuva por aí São as lágrimas de Deus Mas não tem problema Porque a tempestade apareceu A tempestade apareceu Então eu vou surfar nela.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 O capital, mas é isso que você paga Ha, por isso eu digo amigo Minha rima na sua frente é uma praga Eu posso até perder hoje Mas você mentir pra si O capital que gira na roda também é pra ti, também é pra mim, também para é pra você. Você falou que eu sou de praga de uns anos atrás. Eu sou uma praga daquela de mata, a minha degita, de a sua do Raikais. Por isso que só praga na festa, tá ligado? Agora te espanca, mas eu contrario as Só Mesmo com chuva, ou tempestade? A aldeia resiste. Você vai ver que o bagulho é louco, meu mano, seu fim vai ser triste.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 É que eu tô susu nesse momento não deu pra tu Porque cê sabe, tomou preju Agora você tomou no cu, nessa batalha como o Vitu Te matando aqui na embolada, você quer com que foda o maracatu Foda <tos> do maracatu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 Então pode botar fé, cê vai parar debaixo do meu pé Eu queria te deixar calvo, mas calvo você já é <risos> <ali, ali>, Calvo <risos> Olha o verde, tá na mesa, tá hey, calvo eu já sou Mas a rima não é de caderno Sabe por que calvo eu já sou? Garante suas duas entradas pro inferno <risos>